E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tietchan, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada, nesse videozinho eu trago pra vocês um videozinho aqui no Dedetank Walker. Mano, eu fiz uma evolução aqui, mas antes de querer mostrar essa evolução que eu fiz aqui na conta UFC que eu peguei, vamos fazer o seguinte, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se for novo, ativa o sininho de notificação e me segue nas redes sociais que tá tudo na descrição. Quer entrar aqui no Dedetank Walker e jogar junto comigo e a galera aqui, o link tá na descrição. É beleza, meu parceiro? Esse era o avizinho que eu tinha de dar aí. Mano, é mesmo, vou mostrar aqui já é? minha conta pra vocês. Deixa o like aí, beleza, galera? Vamos tentar bater a meta de likes bem legal aqui Mano, eu fiz muita instância, tá ligado? Falando muito, mano Mas, enfim, Fiz muita instância aqui, né, galera? Daí eu consegui pegar essas imagens de montaria Como que dá pra vocês verem Muita imagem mesmo, né, mano? É mesmo, e consegui né? pegar aquele 22 milhões de FC aqui ah, sem é que é de tributo, né? Basicamente foi isso é, ué. Mas eu vou mostrar o que, que eu pei aqui pra vocês Pra mim tá obtendo esse FC aqui também Esse atributo O que, que eu upei aqui, galera? Eu cheguei a upar o treino é, As práticas físicas e as práticas espiritual as cartas ainda tá no tá no up aí, né, mano? Tem de colocar elas full 40, né, pra ficar tudo GG. E o é, Totem também acho. tem de upar esse negócio de nível aqui, ó, galera. Ó. Deixa eu colocar a senha aqui. É, beleza? Coloquei a senha aqui. Que ainda uhum, tem de uhum. upar, né, galera? Vai demorar muito, né, mano, pra upar isso aqui. Eu sabia, que... não? Nossa, isso aqui é difícil mais pra conseguir, esse Totem de Pedra de Runa, mano. É difícil. É, ué. Mas enfim, também tá aqui as pedras, né galera? Eu tenho de abrir aqui alguns buracos, né, mano? Como assim? Não entendi. Das brocas pra me colocar as brocas. As pedras estão assim. O que que me deu FC aqui mesmo foi a contramarca, né, mano? É, ué. Mas eu coloquei só essas contramarcas aqui e já me deu esse FC. As contramarcas dá muito FC sabia mesmo. Sabia, não? Figura, tá tudo ativa também. Isso ajuda, né, galera? Tem um chapéu aqui do Free Fire, que foi o inscrito que tá possivelmente aqui chamando aqui, que me ajudou nele. Mas, enfim, é mesmo, é? Ah, deixa eu ver aqui. Basicamente isso que eu upei, né, galera? Ah, e o templo aqui também, né, galera? Eu upei ele. Mas beleza, né, mano? Tem umas coisinhas aqui também Que eu fiz Tô fazendo muita instância Beleza, galera? Pra tentar upar a continha aqui Aí pra vocês verem Eu também tô Ah, esqueci de mostrar pra vocês Também subliminei aqui, mano Tô sempre subliminando aqui, ó Pra pegar FC, galera Isso aqui dá muito FC mesmo, ó tem É mesmo, né? Aí sempre você tá subliminando aqui Fica bom, mano É, beleza? Vai pegando 23 milhões de FC Depois eu respondo o escrito aqui, né, mano? Porque toda hora ele quer ver Fica que mandando mensagem Vou mostrar aqui Se você quiser entrar na sociedade For novo aqui no... É... For novo aqui no DTN Qual, Quiser entrar na sociedade o nome dela é dele tank. Não, dele tank, beleza? Deixa eu ver se tem alguém pra recrutar hoje Tem esse cara aqui, ah, deve ser que ele já entrou em outra sociedade Mas tudo bem, se quiser entrar, você tá ligado aí qual que é Mano, esse videozinho aqui não vai ser um vídeo longo Porque eu fiz a evolução off, né, galera? E por que eu não gravei, mano? Porque, tipo assim, tinha muito barulho aqui Também o PC tava travando muito Tava de tarde, tava muito calor Eu não sei se, quer ver Era por esse motivo que o PC começou a travar Mas travou muito, daí não deu pra fazer a evolução, né? É, ué. Mas, enfim, faz, é, gravar a evolução para vocês Vamos tentar pegar 23 milhões aqui nesse vídeo, galera Vou tentar pegar uns 23 milhões Vocês estão vendo aí que eu tenho muita carta, mano, muitas coisas mesmo Eu vou vender tudo, beleza, galera? Não vou dar para ninguém não, mano Porque, na moral, eu preciso de cupom também é, e Eu quero vender tudo isso aqui Vocês me falam os preços aí Também vou fazer a live aí, galera wow, Capeta wow. do canal eu avisei aí na comunidade, se você não acompanha a comunidade, acompanha É, No final do vídeo eu mando um salve aí pros inscrito, né, mano? Porque ele tá mandando mensagem aqui. Daí eu mando um salve para ele no final do vídeo. Porque quando eu tô gravando, galera, eu gosto de focar na gravação, né, mano? Porque aqui agora que tá sem ninguém, é muito difícil acontecer isso aqui na minha casa. Ficar sem nenhum barulho, tá ligado? Sem cachorro, sem nada. Eu tenho que aproveitar para gravar, mano. é aqui que eu ia o pato, tá? Beleza? Vamos colocar nível 30. 31, 32, um, trinta acho que chegou perto dos trinta e três Mas beleza vou, tentar, é, vou usar isso aqui no, na montaria que vamos subliminar, é, mano é Beleza Deixar assim, subliminar isso aqui também It right that you came back in day and night i don't wanna hit the bottom don't go out of your state of mind i've been counting one to ten i'll be back when you'll be With my basicamente deu pra fazer isso aí, né, galera? Ainda tem que colocar as runas aqui, mano, Por isso que tá com pouco FC. É... Vou colocar todas as runas que eu preciso aqui vai pegar um FC bom também. É beleza, né, mano? Não deu pra pegar os 23 milhões, é mas eu tentei, ah. né? Atributo também... É, deixa eu ver os equipamentos do pet, Como que tá? Ah, tá. Deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Vou colocar isso aqui. É, beleza. Hum, falta pouquinho, hein, galera? Vou tentar aqui nesse vídeo pegar aqui esses 23 milhões. Deixa eu ver se precisa colocar potencial de fonte na alguma coisa. Eu já consigo pegar mais fácil não É, na, ó. na roupinha aqui, eu acho Será que tem como colocar na roupa? Não sei Não tem como não não, não tem como não é basicamente é esse o vídeo galera porque não deu para o parque ver os 23 milhões não mas quem gostou entendeu, assistir até esse momento deixa o seu like se inscreve no canal se for novo Ativa o sininho de notificação então galera eu vou mandar um salve aqui pro inscrito um blog um salve para você deixa eu ver ele aqui olha lá ele me chamando instância né mano eu tô rec mandei um salve aqui pra ele então galera eu voltei aqui rapidinho mano pra mostrar pra vocês que eu peguei 23 milhões aqui na conta né galera é só pra mostrar porque o pano as cartas aqui, né, mano? O peito do full 20. Consegui pegar esses 23 milhões. Tamo junto. Quem quiser entrar aí na sociedade, entra aí. Até o próximo vídeo. Um abraço, senhor Tietchan. Me segue nas redes sociais. E falou.